Boa noite pessoal, esse é um tutorial de como a gente consegue fazer estudos de pesquisa para conseguir achar fontes é, para as nossas citações Por exemplo, eu estava preparando o guia da, do vídeo, né, o script do vídeo e eu lembrei de uma coisa muito importante que faz parte da fundamentação desse projeto de como esse projeto é feito, que é esse conceito aqui de misturar e combinar, de selecionar e combinar. A priori eu achei que era Susan Bessnett que tinha falado isso. Eu fui ao Google, procurei, não era Susan Bessnett, consegui só um livro dela que eu estudava na faculdade. Já baixei e salvei. Ótimo. E aí eu lembrei que outro outro autor, um linguista muito famoso que eu estudei, era Roman Jacobson. Estava muito nas minhas aulas de tradução na URSS, com a professora Lilian Paula. Então, o que eu fiz eu peguei e coloquei a expressão select and combine em Roman Jacobson no Google select and combine and ranking them eu consegui achar esse resultado aqui eu botei a opção select and combine eu achei esse livro aqui The é Three Art Assessments the Silver Drawing Test of COGNITION and Emotional ou seja dentro de um livro de avaliação de arte né, de desenhar eu achei as citações que eu pedi, olha. Selecting, combining, representing, simply, fundamental, not only combination, but also individual arts, neurobiology, and linguistics. Além disso, também, agora a gente vai adicionar mais uma área para essa citação, que vai ser Education, or Technological Education. Então, o que eu quero falar para vocês? A gente pode ser, é, buscar as nossas fontes no Google, porque geralmente aparecem em PDFs livres já, né? Ou então aparecem essas prévias do Google Books. Uma dica para vocês fazerem fichamentos mais práticos e, sele... e, e salvarem o conteúdo para vocês fazerem as suas citações é essa ferramenta aqui, ó, o Awesome Screenshots. Como que vocês fazem para poder entrar, uh, baixar esse tipo de extensão para o Google? Na página principal do Google vocês têm que clicar aqui em Apps né, ou entrar nesse endereço, chrome dois pontos, barra, barra apps, e vir aqui na web store. Vocês podem ver que eu já tenho vários, alguns né, aplicativos instalados. E esse aqui é o que eu uso para poder fazer print screen mais rapidamente. Então vocês clicam aqui vocês vão poder selecionar e buscar qualquer tipo de apli aplicativo ou extensão para poder auxiliar. Isso. A gente pode sempre instalar e depois, se não gostou, desinstalar. Então o que você vai fazer? Vai colocar Awesome. Ó lá, já apareceu. Screenshot, Capture and Annotate. No meu caso, eu já adicionei. Então tá aqui, ó, adicionei e avaliar. Né? Vocês vão clicar aqui e vão pedir para vocês instalarem o ícone que fica aqui. Como que vocês vão fazer essa citação? Eu já fiz duas, né? então eu vou fazer uma lá, na, lá embaixo. Eu já fiz sobre esse início aqui, esse pedaço que está aparecendo na página. E esse pedaço aqui. Eu tentei imprimir a página em PDF, tentei copiar com o mouse e não dá. Então a gente tem que tirar esse screenshot para a gente guardar esse conteúdo original. Então, eu vou colocar aqui agora o, o Ability to Combine. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no ícone e vou botar aqui, ó, Capture Visible Part of Page. Ele vai abrir uma aba uh, com a página e com a ferramenta do aplicativo. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de corte, ó, o Crop. A gente corta, aperta e seleciona a parte que a gente quer cortar. Bota aqui, Crop, vai cortar, ficou só a imagem. Aqui você pode fazer, pintar né, com uma caneta, escrever alguma coisa, fazer marcação circular ou retangular, fazer setas ou sublinhar, você pode digitar algum texto se você quiser, você pode fazer Blur, né, para ficar manchado, ou então vocês podem pegar a ferramenta do Highlight. O legal do Highlight desse programa é que você pode usar qualquer uma dessas cores para fazer o Highlight. Eu vou fazer um de azul, eu gosto de azul, olha é que legal. to Combine. Então, eu vou pegar, já vou salvar isso. Aqui você pode escolher o tamanho do, do highlighter que você vai usar. Terminou de fazer os seus comentários, você clica aqui em Done. Você pode salvar os seus projetos em uma pasta só, que é a pasta original, no, na conta Free, né? sem pagar nada. Você bota aqui Local Save. Você também pode pegar e copiar essa imagem para você postar em algum lugar ou até mesmo imprimir ela. Mas é sempre melhor a gente salvar de uma vez o nosso HD. Olha, eu já fiz duas, então vou colocar aqui agora a outra. Eu já vou escrever aqui página 15, que eu sei que essa página é 15. Eu vou abrir o, o Paint para poder começar a colar essas imagens. É interessante que vocês abram várias páginas do, do programa, ó, mais uma para você não estragar a colagem que você já está montando aqui. Então vamos lá na segunda página deixo ela aberta. Venho onde eu salvei as linhas, os arquivos. O mais recente é esse, né, Que é a minha última, é o meu último screenshot. Eu arrasto ele pro Paint. Eu espero. Aí vai aparecer. Quando tiver um sinalzinho demais, você solta. Apareceu. Agora eu vou selecionar essa imagem aqui no Paint. CTRL X para cortar. Volto na original que eu estou montando. Eu, eu, eu abaixo bem o zoom aqui para poder puxar mais para baixo. E ter espaço. Aperto CTRL Z. Enquanto você dá o CTRL Z, tem a seleção original. Você pode arrastar e colar o que você quiser. Eu vou botar mais para baixo que já mudou a página. Vou colocar aqui. Beleza. Ficou fora, ficou aqui. Vou dar um zoom a mais. O que, que eu vou fazer para poder ajudar nesse, nesse fichamento, início de fichamento é, visual? Vou escrever aqui qual é a página, vou copiar esse texto, ele vai me ajudar ali depois, aqui ó, página 15. O que eu posso fazer para terminar, para me auxiliar nesse fichamento visual mais prático, é copiar o link do livro. Inclusive eu posso até também tirar aqui ó uma clicar no sobre livro e ver os dados dele. Ó, tem até uma resenha já. Vou colocar ali embaixo. Vamos fazer isso então. Primeiro eu vou colocar o, o link. O ruim de fazer isso aqui no Paint é porque não tem como a gente clicar depois, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar as palavras-chave que eu usei para achar esse livro no Google Books. Vou até melhorar então, já que não dá para fazer links, vou deixar Google Books, words. e agora eu tiro o zoom para poder puxar mais. Bom, aqui. Eu vou tirar uma print screen dessa resenha e desse, da capa do livro, né? que fica é uma citação mais completa. De novo, eu clico aqui no ícone do Awesome Capture, Capture Visible Part of Image, Vou lá nas minhas imagens recentes, esse aqui é o último, coloco na página aberta, não salvo, porque vai botar outra por cima, seleciono, corto e colo. Isso que eu estou fazendo é exatamente sobre essa situação que eu estou pegando desse livro que é Select and Combine, Mix and Match. A gente tem o poder e a necessidade hoje em dia de selecionar o conteúdo e combinar a nossa necessidade. Então, o nosso projeto também está embasado nesse, nesse pilar. Né? A gente está com, selecionando material didático gratuito na internet e combinando ele da melhor maneira possível dentro de um ambiente virtual para podermos oferecer educação tecnológica de qualidade. Aqui, então, eu terminei meu, meu pré fichamento virtual, porque eu não terminei ainda as citações. Mas eu tenho minha, minha fonte, né? Tenho o nome do livro, tenho quando que foi lançado, quem é o autor, quando que é, quantas páginas, né? Então, tem as páginas da onde eu vou tirar as minhas citações. Agora eu venho aqui no arquivo, salvar como, jpeg... Então é isso, espero que vocês consigam pegar esse macete para vocês poderem ter a sua busca mais facilitada no dia a dia. Até a próxima!